meus amores, eu sou a Nath estou gostando mais um vídeo aqui no canal e o primeiro vlog, estamos aqui Vamos pro Ita né mãe? Sim. Agora a gente vai buscar o Felipe e o Matheus e vamos pra lá Oi gente, vai começar o primeiro vlog do canal, esse é o Felipe, esse é o Matheus, esse é a minha mãe Então vamos! Chegamos no Ita Center Park Oi, oi Oi, gente um pouquinho de sol. Só um pouquinho assim, coisa básica Mas vamos nos divertir muito hoje Perdido O parque eu, com... eu não tô enxergando, tô enxergando Velho, O sol tá muito forte, muito forte <risos> mesmo Bora lá Ó minha mamis, mãe Oi, oi, tô aqui, gente <risos> A gente vai filmar, a gente brincando eu quero... Vou passar vergonha, e na já verdade já no início, eu já tenho o quê? Cadeirinha, gente, brincar Criança. As criancinhas, nas <risos> cadeirinhas. Para as crianças. A gente olha que coisa mais linda. Isso é de de demais. Isso é demais. Então vamos. Caramba. E quem vai ser o primeiro? Aquele monstro ali... Gente! Bora! Partiu! O Felipe já tá lá, ó, correndo! A gente ah. vai morrer! <risos> gente, sinceramente... Esse é o pior brinquedo de todos. E eu estou morrendo. Isso é porque é o primeiro que a gente foi. Não, a gente podia É ter o te... primeiro. Ela é louca. A gente vai no pior brinquedo de primeira. A gente podia ter deixado para depois, sério. Ai, eu nem sei qual que eu vou agora. Tem que ser fácil. Gente, agora a gente vai na montanha-russa. Eu, Matheus. Ainda não Felipe. recuperei no meu braço ainda. Ainda meio sim. Não tô entendendo. Eu acho que a gente já xingou tudo que tinha para xingar. Renovei meus palavrões hoje. Não, é bem isso. Uhul! A gente vai em carrinhos separados, anão a cara do Matheus? Tem que ter Tem! Muita! Fé no pai que nem me cai! Essa menina É só porque Não me provou Ela é formada Da aula ensina Só que hoje eu sou Teu professor Acho que é primada só me Quando eu senti, eu senti Como é que é, Felipe? Ai, maravilhoso, gente. Eu não tenho seguro no meu carro. Ele ficou batendo no meu carro. E agora eu quero saber quem vai pagar os prejuízos. Ai, ai, Felipe, a Lamborghini. E a Lamborghini! Daí quando a gente descobre que a cantora canta errado e não a pessoa Obviamente! Porque a pessoa não erra, é a cantora Obvio. que erra Com certeza! Olha lá, ela parou no meio da música e voltou por isso tem certeza Daí a gente mal começou no parque o Felipe já tá como? tá no lanchinho! Agora nós... Tipo, agora nós vamos na... treinar o fantasma mas todo mundo sabe que não tem nada mais assustador que olhar a cara da Natália quando ela acorda de manhã, então, enfim. O melhor é que a pessoa é muito boa em português, né? Porque ele vai na trenó fantasma. <risos> Obrigada, Felipe! Valeu! Acho é pouco, Matheus, acho é pouco. Gente, eu tô muito chateada, mas muito chateada mesmo Porque o melhor brinquedo tá em manutenção Que é aquele lá do amor, ó Que isso, velho! Tá muito rápido! inacreditável Vamos fechar o parque, então Tinha pega, gente, pega aqui a pouco Não. E aí onde estamos? E aí? A gente vai comer, né? Porque a gente é filho de Deus Mãe Oi, estou aqui esperando, Andra Olha aquilo ali amiga, como é aquilo é ali? É aquilo ali ó E aquilo aí ali. atrás, o que que estamos vendo? E a gente aqui comendo o lanchinho, esperando o lanche ficar, ficar. pronto E atrás, tá? Na parte do dia, obviamente tá. Então vamos comer e a gente se despede aqui do vídeo de hoje. Tchau, pessoal. Tchau. Comendo. Até o próximo vídeo. Tchau.